Gente, olha o chique Olha o chique Esse é o meu estilinho para o Natal De hoje, para a festa dos amigos Vamos que a gente já está muito atrasado já, A gente está tipo 40 minutos atrasado Chegamos Uma hora atrasados E <risos> a cara dele Esqueci uma ok, Uma vez no vídeo dela Uma vez Máximo o uh, um macarrão em casa <risos> esqueceu a base do, da comida aí a gente vai comer legumes, tudo bem não tem problema o resto do povo tá todo mundo comendo fondue de queijo olha só quanta gente mesa das kids das kids da Elka <risos> As outras duas mesas, todo mundo comendo fondue e a gente olhando. Olha que bonitinho a ideia de enfeite dela, gente. Que ela pôs na mesa. Um guardanapo, dobradinho e um chocolatinho. Que nem uma árvore de Natal. Se tivesse tido o macarrão, teria sido melhor patai que eu fiz até hoje. Acaba... Tá ótimo. Cadê o outro Eu da Marianne, de família, a Marianne e Gente, todo mundo olha aqui. <risos> é uma pessoa que eu é amo muito, muito, muito, muito, ah, muito. Que é Eu Eu, eu. eu. Okay? eu, eu tava lá no dia essa pessoa Eu que eu, sou eu não Eu tô fora Eu tô, eu tô fora, fora. Eu tô eu. fora. A gente e volta. Primeiro de seus sucessos. É. Ah. Ah. É. É. É. É. É. É. É. Isabel, Isabel. Tá segurando? Pesado, Isabel, né? Tá bem, Isabelle. Tá bem! Oi, Isabelle! Oi! Olha que pessoal, já se conhece também, você já tá no canal? Você já tá no canal? É? Fala, oi pessoal! Oi! Falou sua filhada da Tia Carol. É... Como fala isso em francês, sabe? Se la família. Se la família? É, é verdade, você é minha família. A futura vlogueira da família. A Isabelle vai ser vlogueira também. Gente, <risos> Ai, gente, que noite muito gostosa, sério, foi muito, muito especial. Vocês viram só a parte da festa, né, da bagunça, mas no finalzinho a gente teve um tempo tão bom com os nossos amigos, assim, conversando, dizendo o que, que cada um como foi o ano, né, pra cada um e tal, fazendo uma retrospectiva, assim, e esse ano foi muito, muito intenso, muito especial pro nosso grupo, em particular, pra todo mundo, e... Ai, foi muito gostoso, pra nossa... tá com a família, assim, de novo. E é isso por hoje, gente, amanhã é a comemoração de Natal mesmo, a assim, ceia de Natal aqui, com esses, essa família de amigos que a gente vai conhecer amanhã também. Na verdade Mas agora a gente vai dormir e descansar Porque amanhã tem mais Bom dia, gente! Hoje é dia 24! Feliz Natal! A gente acabou de tomar café, comer nossas panquequinhas que vocês viram E agora a gente vai fazer o nosso momento aqui, família, abrindo os presentinhos, conversando, orando Porque de noite a gente vai ter visita, então a gente resolveu fazer essa parte dos presentes agora E, e depois começa a correria para cozinhar de novo eu não preciso de presente, eu só quero você Esse é um presente da colega de trabalho do Dani, não é nem nosso é. Os nossos convidados estão quase chegando, eu acho, o Dani foi lá buscar eles. Olha que bonitinho que o Dani arrumou a mesa. O Ponguito, meu eterno companheiro aqui, né, do meu lado, sempre. Enquanto eu cozinho, enquanto eu faço tudo, tá sempre ali. E eu só tô terminando agora de fazer algumas coisinhas, o um molho. Mas eu tô bem feliz, eu tô super feliz, porque o dia de hoje, assim, passou muito rápido, foi super gostoso. É, o Dani e eu conseguimos aproveitar um pouquinho de manhã só nós dois, com o Pongo também, como vocês viram O Pongo até entrou na nossa cama hoje Ele não pode nem entrar no nosso quarto geralmente, mas hoje... Ó, vou aproveitar para mostrar para vocês algumas coisinhas que a gente gosta de fazer aqui em casa a gente pode fazer aqui é, água com gás em casa mesmo, né? mas você pode também comprar a água no, no normal no mercado com gás. Aí a gente gosta de cortar limão siciliano ou limão normal, fazer fatias assim, e colocar dentro da água. E hoje eu coloquei também umas folhinhas, uns cabinhos de menta. Não precisa pôr açúcar, a gente toma assim mesmo, daí a água fica um pouquinho, levemente saborizada, se isso é uma palavra, e fica uma delícia. Outra coisa que eu tô fazendo aqui também é o molho da salada. A gente faz o nosso em casa mesmo. Então eu coloco temperinhos, é, ervinhas, assim, que aqui tem especial pra salada, mas você pode pegar e fazer a sua combinação, que você quiser. Coloco essas ervinhas no pote. Aí coloco em cima vinagre, um vinagre de maçã ou seja lá o que for. Coloca óleo de oliva e uma colherzinha de mostarda, que é pra dar que é para o óleo de oliva conseguir misturar com o vinagre. Aí eu ponho um pouquinho de sal também, mexo tudo e fica ó, uma delícia, molho italiano, muito bom! Aqui está a nossa saladinha, aqui está o risoto e os meus rocamboles de lentilha e quinoa estão quase prontos. Agora eu só vou colocar um molinho por cima. Depois a gente vai comer sorvete e eu vou fazer um. Vou tentar fazer um, um molinho de frutas agora gostoso para colocar por cima do sorvete como calda. <música> <música> <música> bastani a feira. Estendi a feira. bastani a bastani Estendi a feira. Estendi a feira. Estendi a feira. Estendi a feira. a feira. Estendi a a Franja! Franja! Franja! Oi, pessoal! Oi! O Pongo quer dar oi também! Oi, Pongo! Oi! Ele quer a comida que tá em cima da, da mesa! Aham. Uhum. Gente, hoje é dia 26 já, nós passamos um dia muito gostoso ontem com os primos aqui em casa Foi tão, tão, tão, tão, tão bom E, e hoje a gente ficou praticamente o dia inteiro assim, editando Assim Não, a gente ficou, dormiu até tarde, ficou na cama um tempão mas aí a gente aproveitou pra editar e também fazer outras coisas na casa que precisavam fazer dos últimos dias dar uma ajeitada Mas é isso, nosso natal foi isso, eu espero que vocês tenham gostado Foi muito gostoso uhum. mesmo Ah, ontem eu fiz um cheesecake vegano e sem glúten uhum. Olha só que Ficou delícia Ficou muito bom Hum, olha isso E... é isso? Isso, a gente queria aproveitar para passar aqui também dar tchau e esperamos que vocês tenham tido o um dia de Natal muito gostoso, que vocês uhum. puderam aproveitar com a família de vocês. Contem para gente como que foi o Natal de vocês também. Uhum. E a gente ora para que vocês possam ter tido um Natal muito especial, lembrando de que é uma representação, é uma data onde a gente lembra do amor de Deus nas nossas vidas. E a gente espera que vocês possam ter sentido isso de uma maneira profunda. Um uhum. beijão, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Até. Tchau.